Alô, nossos nobres seguidores, nobres seguidoras, Zé Remix no ar. Estamos aqui no Observatório Social do Brasil, em Mafra, com seu presidente, o empresário Marcelo Salai, e vamos falar sobre licitações, nova lei que está acontecendo, e o presidente tem observações importantes para vocês que nos acompanham. Presidente, boa tarde, tudo bem, tudo tranquilo? Observatório sempre observando e atuante aqui no município. Com certeza. Boa tarde, Márcio, boa tarde, seguidores do Rio Mafra Mix. Prazer recebê-los novamente aqui para falar de um assunto tão importante, que é a nova lei de licitações, que é um, um dos eixos de atuação do Observatório Social de Mafra. Presidente, e licitação já chama a atenção, claro, de todas as pessoas, porque sempre há alguém interessado e a, a importância de uma licitação bem feita, e agora, com uma nova lei, tem que se prestar atenção. Por isso, o Observatório nos chama para contar como é que é essa nova lei. Perfeito, Márcio. O objetivo do Observatório Social, então, é promover um curso de capacitação e atualização sobre essa nova lei de licitações. Qual é o público-foco desse curso? São empresários locais, mafrenses, rio-negrenses ou da região, que participam de processos licitatórios fornecendo para o ente público, né, e aqui nós estamos falando das prefeituras, no sentido de que, se essa lei teve uma alteração, então temos que capacitar esses empresários para a atuação. E, além dos empresários profissionais de área jurídica, área contábil, área administrativa, que possam ter interesse nessa área, assim como a área acadêmica, né? professores acadêmicos de cursos correlatos. Então, essa capacitação acontece nos próximos dias 15 e 16, agora, do mês de março. Vai ser realizado presencialmente aqui no Centro Empresarial de Mafra, no auditório do Centro Empresarial de Mafra. E são dois dias de curso, então, o curso vai começar às 18h30 até às 22h30. Um conteúdo bastante abrangente, é, que vai ser promovido pelo senhor Edvan Correia. O Edivan é um simpatizante dos Observatórios Sociais do Brasil, ele participa do sistema dos Observatórios Sociais e já esteve aqui conosco em 2019, em março, exatamente três anos atrás, quando nós promovemos, na ocasião, um curso sobre licitações. Então, agora, com essa nova lei de licitações, nós estamos é, atualizando esse curso, com um conteúdo bem completo, e está aqui o nosso convite, então, para a comunidade participar. É, esse curso tem um investimento inicial de R$ 250,00. As inscrições vão ser, poder ser feitas aqui, diretamente, no Observatório Sociais. E nessa taxa de R$ 250,00, para associados, empresários que são associados da Associação Comercial Industrial de Mafra, CDL, e também são investidores sociais do Observatório Social, vão ter um desconto adicional de 10%. É importante ressaltar à comunidade que nós, observatórios sociais, somos uma entidade apartidária, de trabalho voluntário, e como tal, nós necessitamos de fontes de recursos para a nossa manutenção, para a manutenção da nossa estrutura que vocês estão vendo aqui. E esse curso de capacitação é uma maneira de nós nos captar, captarmos recursos né? É, e aí fica, então, o chamado para o empresariado local se sensibilizar nesse sentido. Então, nós gostaríamos de reforçar, então, o curso acontece agora, nos próximos dias 15 e 16 de março, aqui no Centro Empresarial de Mafra, é, das 18h30 às 22h30, março. Muito obrigado ao presidente do Observatório Nacional, Observatório do Brasil, e, claro, com sua sede aqui também no município de Mafra, através do seu presidente, Marcelo Salai, com essas observações importantes, uma oportunidade também importante. Nova lei de licitações, presidente, obrigado. Obrigado, Márcio, obrigado aos seguidores do Rio Mafra Mix. eu gostaria de deixar o um telefone de contato, o celular do observatório, né? é o 991 12 29 74. 991 12 29 74 ou o e-mail mafra.usbrasil.org.br. A gente vai estar aqui à disposição para prestar as informações necessárias e com certeza o empresariado vai atender esse chamado e vamos nos encontrar aqui nos próximos dias 15 e 16 de março para falar sobre a nova lei de licitações. Márcio, muito obrigado. Portanto, a oportunidade aos empresários, às pessoas interessadas, a nova lei de licitações, curso esse que vai acontecer no dia 15 no dia 16, aqui no município de Mafra, na sede da CDL aqui na rua Felipe Schmidt.